e aí vem mais um erro na série, né? Que eu já apontei lá no primeiro teaser e vou botar aqui para vocês, que é Galadro cavalgando com os cavaleiros númenóreanos. né? É, ele lembra de início ele lembra aquela a, a, a cavalgada que o pessoal de Fingolfin fazia lá em galen que eles costumavam fazer rondas ali e cavalgar com os cavalos no, é, né, do oeste e tal. Porém, a gente vê essa testeira aí dos, dos cavalos, que é igualzinha, só muda a cor das, dos cavalos de Númenor que a gente vai ver depois nas fotos. Que lá tá do é... e aqui tá... Então. Mas, mas são Númenorianos com certeza. Não, então, por isso que não é de Gallen, né? O Fingolfin lá, cavalgando é. lá, rumo a Angband. Por causa dos cavalos. E aí vem mais um erro na série, né? Que eu já apontei lá no primeiro teaser e vou botar aqui para vocês, que é Galadriel cavalgando com os cavaleiros Númenorianos. Né? A gente pode, é, questão da Galadriel ser a amazona, guerreira, tá, tá, tá, tá, vocês podem ver lá no TT Propra, né? Agora, o erro da cena é a Galadriel cavalgando com sela e rédeas. Né? A Galadriel está lá no, na frente e ela está cavalgando com sela e rédeas, porque os elfos não usavam esses equipamentos. É, tem uma passagem onde o Gandalf, é o Gandalf que fala que é a maneira élfica de cavalgar, é sem sela e rédeas, né? E eu vou ler aqui a passagem do capítulo A Palantir, lá de As Duas Torres, que é o seguinte: Não sabia que você montava em pelo, Gandalf, disse ele. Você não tem sela nem brida. Brida é a mesma coisa que rédeas. E o Gandalf responde: Não monto a maneira élfica, exceto em escadofax, disse Gandalf. Mas escadofax não aceita arreios. Ninguém cavalga Skadufax, ele se dispõe a carregá-lo ou não. Se ele se dispuser, isso basta. Daí é problema dele garantir que você se mantenha em seu lombo, a não ser que você salte no ar. Então Gandalf já fala que a maneira élfica de cavalgar é sem esses equipamentos. né? E essa citação vai em consonância com aquela na qual o Legolas monta sem sela e sem rédeas em Rohan. E a passagem está lá no capítulo Os Cavaleiros de Rohan, e O Retorno do Rei. É a seguinte. Um cavalo menor e mais leve, porém indócil e fogoso, foi trazido para Légolas. Arod era seu nome, mas Légolas pediu que tirassem a cela e as rédeas. — Não preciso delas, disse ele, saltando-lhe em cima com leveza. E para espanto deles, Arod ficou manso e disposto sob ele andando para cá e para lá, apenas com uma palavra falada. Essa era a maneira élfica com todos os bons animais. Então a maneira élfica, olha só, sem sela, sem rédeas, né, estribo, e era falando, né, eles sabiam falar com os animais. Apesar disso, em A Sociedade do Anel, fala que o cavalo de Glorfindel tinha sela e estribos. E quanto a isso, o Tolkien explicou na carta 211, que foi um erro dele, um erro do próprio Tolkien. Ele falou o seguinte na carta para Rona Beery, de 14 de outubro de 58. Suponho que eu pudesse responder, entre aspas, um ciclista performático sabe andar em uma bicicleta com guidão. Fecha aspas. Mas, na verdade, rédea foi casual e descuidadamente usada para, que, para o que suponho que deveria ter sido chamada de uma testeira. Ou melhor dizendo, visto que freio foi adicionado há muito tempo atrás... O capítulo 1, foi escrito, é 1 12, capítulo, do livro 1, capítulo 12, foi escrito bem inicialmente. Eu não havia considerado os modos naturais dos elfos com os animais. O cavalo de Glorfindel teria uma testeira ornamental, portando uma pluma, e com as correias ornadas com joias e pequenos sinos. Mas Glorfindel certamente não usaria um freio. Modificarei rédeas e freio para a testeira. Então, o próprio Tolkien se corrigiu aí, né? Nós podemos supor, então, que aquela citação do Silmarillion, quando ele fala que Curufin, saindo de lado, abaixou-se e puxou Lúthien para a sua cela, lá no capítulo de Beren e Lúthien, também é um equívoco. Primeiro, porque o Silmarillion não foi revisado pelo Tolkien, né? A gente sabe que ele foi editado pelo Christopher. E, em segundo lugar, né, a própria carta do Tolkien, que eu acabei de ler, explica que ele se equivocou contra as rédeas e o freio. Então, é tudo isso aí para explicar esse, esse pequeno erro aí, né, na, da Galadriel cavalgando com sela e tudo mais. Então, não tinha isso. A maneira élfica era cavalgar em pelo, sem nenhum equipamento e na palavra, né, convencendo o animal a, a lhe carregar. É, a, gente, a gente tem alguns pontos que o pessoal do chat comentou aqui. De fato, nos filmes no filme de Peter Jackson, todo mundo usa cela, né? Então, Arwen, Legolas, uhum. todos eles usam cela, ou seja, como os homens cavalcam, e uhum. teria um problema não logístico, mas um problema físico mesmo. A única forma de fazer isso seria fazer uma cela verde e extrair ela por, por CGI, né? Mas isso não é problema para a Amazon, né? É verdade, grana não é problema, né? É. Só ler hum. aqui o, o superchat. Parece um detalhe besta, mas é assim que eram os elfos, né? É importante para o Tolkien, o Tolkien, pa o Tolkien parou para pensar nisso, para responder, então não é um detalhe besta, na verdade, no fundo, né? É uma forma de se entender melhor os elfos e a forma como eles lidavam com a natureza, com os animais. Mas, mas foi o que ele falou também, é, ele falou assim, um ciclista performático, alguma coisa assim, quer dizer, uma pessoa que anda com aqueles monociclos, assim, Sim. faz umas coisas, ele obviamente consegue andar numa bicicleta normal, é mais ou menos isso, então assim, a Galátria ou qualquer elfo consegue montar de qualquer jeito, essa seria a questão, né, com uhum. ou sem cela. Ninguém tá reclamando da cela aqui, então tá... Tar... Desde o início a gente fala: nossa função aqui é mostrar as diferenças do livro para a série, né? Então, essa é uma, das, uma delas. É, não, não estou reclamando. Nem o problema pode manter, pode manter Ser, a série. Seria exigir demais, né? Mas tem outro ponto aqui que a gente vai falar na frente que também é parecido. Exato.